E aí galerinha, bem-vindos de volta ao nosso mini curso de um real para SketchUp. Vamos aqui no nosso Epic Games Lounge E vamos atrás aqui de uma biblioteca. A gente está procurando aqui itens para decorar o nosso projeto. E nós vamos atrás aqui... Eu quero aqueles vasinhos, né? Esses vasinhos de planta. Nós temos aqui lá de fora, como aqui dentro do nosso ambiente. Tá, então aqui dentro do Epic Games Lounge você tem biblioteca e você tem loja. Tá, biblioteca é aquilo que você já tem seu guardado com você, e na loja você pode adquirir os itens. Tá, então aqui por exemplo, ó, esse mês nós temos alguns itens free como por exemplo esse aqui, ó, House Plant Pack você clica, faz o download aqui no meu caso já está já está feito tá? e uma vez que você faz o download ele vem para cá e fica disponível uh, para você fazer o download, olha aqui House Plant aí ele está aqui com a opção adicionar o projeto você clica aqui, escolhe projeto que você quer acrescentar. No meu caso, eu cliquei aqui, ok? Aí, o que, que ocorre? Aqui no seu navegador de conteúdo, você pode observar a pastinha aqui, House Plant, e aqui os itens que correspondem à pasta, como a geometria, com as meshes, né? Outras, é, digamos que submeshes, e outras sub tá bom? Do lado de fora nós temos os materiais e demais itens aí, texturas e tal. O que, que você vai fazer? Uma vez que você já fez a importação, você pode vir aqui, por exemplo, é, vamos pegar um outro vasinho aqui. Vamos pegar esse cacto. Você pode clicar e arrastar e trazer aqui para o seu cenário. Observe que uh, os materiais demorou alguns alguns segundos para fazer a leitura. Quando eles levam esse tempo geralmente eles apare aparece aqui uma mensagem no canto aqui dizendo compilando sombreadores. Se você vê essa mensagem aqui no canto já sabe que é ele, o, o editor está fazendo a leitura do, das texturas tá bom? É, aqui aqui, observem na viewport essa mensagem: Lighting needs to be rebuilt. Rebuilt, né? Ele quer, ele está falando que tem um novo objeto e precisa ser feito um novo cálculo de luz. Que é quando a gente clica aqui em compilar o build, tá? Se você tiver em inglês, a sua versão vai estar tá aqui escrito build. Então aqui está o nosso objeto, né? Decorativo da nossa cena e dessa forma a gente consegue é, manipular ele. Teclas de atalho pessoal, para você que está começando agora W e R, tá? onde W você vai fazer você vai mover o objeto tá? no eixo XYZ. A tecla E você vai rotacionar e a tecla R você vai escalonar. Observe que se você quiser escalonar por igual, você deve usar o meio aqui dos eixos, tá bom? Vamos pegar um outro objeto aqui, vamos pegar esse vasinho aqui. Olha aqui a mensagem que eu falei, compilando sombreadores 126. Ele vai fazer a leitura das texturas e vai carregar, tá bom? É... Então é isso, nós fizemos a inserção desses objetos decorativos, olha que bacana, já acrescentou, e você pode fazer a compilação para que ele receba o cálculo de sombreamento, de luzes e tal, se você quiser fazer algum ajuste de materiais, você pode vir aqui, uma vez selecionado o objeto, você vem na aba detalhes. E você tem acesso aqui aos materiais. Tá? Por exemplo, se você quiser aplicar um pouco de roughness ou esse outro item aqui, você pode fazer o ajuste do material. Tá bom? Bom, agora vamos falar é, um pouco sobre iluminação. É, observe esses ícones, eles estão entrando e saindo da nossa viewport que eu utilizei a tecla G o atalho G observe o ícone do solzinho esse sol é uma luz direcional como vocês podem ver aqui ó, Light Source nós temos uma potência aqui de 15 lux e ele está rotacionado nesse sentido observe a iluminação ela entra por aqui e faz é, a iluminação do nosso cenário, né? Nosso cenário não tem nenhuma iluminação artificial. Observe que nós não temos é, lâmpadas, né? Embora a gente tenha as mechas das lâmpadas, nós não temos aqui nenhuma incidência de iluminação artificial, exceto esta aqui que colocamos nesse, essas colocamos essa spotlight mas ela está aqui vamos clicar nela aqui ó. ela está zerada na, nas configurações dela não está fazendo a função dela tá? observe que nós temos aqui esse ícone é, do joystick que é onde começa quando a gente vai fazer o game é a posição inicial do player tá? nós temos aqui também esse outro ícone que é o ícone do skylight no nosso caso aqui nós utilizamos um white cubemap tá? é um mapa branco para aplicar essa, essa, essa luz Ela é uma luz que vem de fora em todas as direções e dá esse tom é, clean aqui para a parte interna do, do ambiente a gente precisou modificar aqui para mapa de cubos e aplicar essa textura de white cubemap com esses parâmetros um detalhe é, que também compõe nosso cenário observe que a gente está aqui a nossa cena está dentro de uma esfera que tá? esta mesh como vocês podem ver essa mesh foi inserida aqui do, do nosso, dentro da nossa aba modos. nós temos aqui uh, alguns itens por exemplo aqui a básico esfera okay? Nós inserimos a esfera, alteramos aqui o valor dela. Observe a escala que está 1, colocamos 100, você pode colocar 100 ou 50 ou 75, tanto no x, no y como no z, e fazer com que ela fique como um background onde você vai aplicar o um mapa HDR. Tá? No nosso caso, aqui esse cenário e voltando aqui, nós também mantivemos aqui a esfera de reflexão Ela faz a captura da reflexão okay? Você pode é, configurar o diâmetro né, dessa captura E sem esta esfera de reflexão A gente não tem a qualidade legal de compilação tá? é, Bom, então é isso pessoal Nós temos aqui a nossa cena, ela está recebendo uma luz de fora, uma luz direcional, ela está aqui com o nosso skylight, também com um mapa HDR White, no fundo nós temos um background dentro de uma esfera, um background com material HDR, tá? material HDR compondo aí o nosso background do nosso cenário tá? e aqui dentro também nós temos a esfera de reflexão fazendo aí a captura dos reflexos dos nossos materiais tá? esta foi é, uma breve aula aí, falando de vários parâmetros, falamos de importação de objetos os ícones, né, do cenário, tem este outro ícone aqui, esse quadradinho aqui que parece uma luminária, que é um item chamado Lightmass é, Light Portal ou Lightmass Portal, que a gente coloca nas esquadrias ou nos vãos de janela para que ele faça aí um, um, um cálculo melhor de iluminação que entra pela pela janela, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até lá.